Boa tarde, Paulo Sérgio Oliveira. Boa tarde mesmo. Primeiro, eu quero te agradecer por esse convite para estar gravando esse depoimento e dizer que eu me sinto muito honrada em poder dividir um pouco da minha experiência com você e com todas essas pessoas que te acompanham, esses buscadores. A primeira vez que eu estive no trabalho de Cura ancestral, eu não sabia muito bem o que eu estava buscando ali. Toda vez que eu comparecia aos seus trabalhos, eu sempre mentalizava. Eu quero ter saúde. Mas o que é ter saúde? Será que é não ficar doente? Será que eu não senti nenhum tipo de dor ou desconforto? Eu não sabia. Eu vim descobrir isso tempos depois, quando eu parei de fumar. Porque eu comparecia aos trabalhos, mentalizava que queria ter saúde, mas eu não pensava em parar de fumar e não considerava isso um risco para a minha saúde. E, com o passar do tempo, eu fui abandonando esse vício naturalmente. Não precisei procurar nenhum médico, não precisei procurar tomar nenhum tipo de medicamento. E, simplesmente, um belo dia, quando eu fui perceber, eu tinha parado de fumar. E eu descobri que ter saúde não, vai, não é só você não sentir dor, não sentir desconforto. Ter saúde vai muito além disso. Ter saúde também é você não ter nenhum tipo de vício não ser escravizado por nada, não precisar se apegar nessas muletas que a gente, às vezes, se apega e vai caminhando meio que pendurado. Eu agradeço por, por essa cura, por todas as outras. Se eu for falar de todas as bênçãos que eu recebi no seu trabalho, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Então, essa foi uma das, das vitórias que eu tive na minha vida e tenho certeza que virão muitas outras. E para as pessoas que porventura vierem assistir esse vídeo, a mensagem que eu deixo é se você tem algum problema que você não consegue resolver, ou até mesmo um sonho que você não consegue realizar, venha participar das sessões de cura ancestral. Agora, se você acha que está tudo bem na sua vida, que não tem nada para você resolver ou nada para você realizar, venha participar das sessões de cura ancestral. Porque aí sim que você vai se surpreender. Eu agradeço, agradeço, agradeço. Namastê.